Todos nós aqui, dos músicos, dos moradores do bairro e também dos comerciantes, então tem uma lixeira de agradecimento aqui para a gente, é os apoios aqui, os apoios do Guimas, do PR, Prazer da Gávea, do Mão Art Bar, do Raiz O Árabe, Talho Café, Cerveja Praia, Orb Music, o Selo, de música instrumental e a Ama Gávia também, que ainda dá um apoio aqui também perante a autorização da prefeitura. Eu queria agradecer o Renê, a Luísa. Esse aí não está merecendo não. Ó, o, o, o, o coletivo Choro na Rua. Esse grupo de músicos maravilhosos que se dispõem aí pra rua pra tocar, pra divulgar o choro, sair de casa, tá junto, né, seu velho? Agradecer a produção da Ana Luísa Gonzalez. Agradecer também ao Pedro Miranda, que sou eu mesmo, muito obrigado. Muito Obrigado, Pedro! O não teria o show. Olha, o Silvério já falou, mas é, é sempre bom repetir. Vamos jogar o lixo no lixo, tá? Tem lata de lixo ali, tem lata de lixo ali. Vamos cuidar do nosso lixo sem responder.